Boa tarde, meu nome é Pedro Bis, faço parte do arranjo local da Penha e aceitei o desafio uh, para mostrar o lixo da campanha Dote um Catador. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz o lixo aqui em casa, faz a gestão do lixo. É, quem ainda não conhece a campanha Dote um Catador para ajudar os catadores nessa situação da pandemia, aqueles que ficaram mais fragilizados, com a impossibilidade de poder catar resíduos uh, na cidade, então eu vou deixar aqui nesse vídeo o link para quem quiser doar para os catadores e quem quiser também fazer um vídeo para compartilhar e viralizar, também já fica o meu desafio, tá? Como é, que eu, como é que a gente faz aqui em casa? A gente tem lixo orgânico, todo esse lixo... Uh, vai para compostagem, a gente tem uma composteira, então tudo aqui é aproveitado, e o lixo seco. Aí o lixo seco vai é, plástico, vai vidro, vai um monte de coisa, que, que é reciclável, isso aqui é todo lixo reciclável, então isso aqui vai para uma cooperativa... De recicladores, eles separam o lixo para reciclagem e a gente tem mais um lixo. Esse aqui é o lixo de tudo que não é nem reciclável nem orgânico. São coisas que a gente não consegue é, nem compostar e nem reciclar. Então é isso. Colaborem com a campanha Adote um Catador. Procurem nas redes sociais da Rede Favela Sustentável pela campanha Adote um Catador.